Oi, quase um ano após a última intervenção no filtro de águas cinzas, estamos voltando para dar uma geral no sistema, fazer as podas que são necessárias e tentar resolver o problema do odor. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal, a voz anda rouca por esses dias de intenso frio por aqui no sul de Minas, mas isso não impede a gente de fazer as coisas que curte fazer. Vamos dar uma olhadinha como é que está o filtro, o que, que foi feito, acompanhar o passo a passo das coisas e o início da remodelagem do filtro. Vamos dar uma olhadinha. Oi, esse aqui é o filtro biológico que trabalhei ano passado, num vídeo anterior eu mostro que instalei uma redinha porque havia feito algumas mudanças aqui no, no filtro. acompanhem os vídeos anteriores que falam sobre essas mudanças. E aí o que eu queria saber era se com o crescimento das plantas o odor um pouco exagerado que ia aparecer, que eu estava contando que aparecia, que aparecesse, se as plantas cuidariam disso, como aconteceu em um, um filtro anterior que eu havia feito. Bem, a concentração aqui de água é maior e durante alguns minutos, quando se toma banho ou se lava roupa, a quantidade de água que chega é maior e o cheiro persiste um pouco durante alguns minutos. E por conta disso, eu fui deixando as plantas crescerem para ir acompanhando esse processo. Tá, já tem um tempo que eu estou incomodado porque o cheiro é, continua. Está na hora de fazer um, um remanejamento das plantas ou antes, está na hora de, de fazer uma poda. Aqui das plantas, essas podas são periódicas já tem quase um ano que eu fiz é, refiz o filtro e não fiz poda nela ainda. Então já está já passando a hora de fazer essa poda. Vou aproveitar essa poda e vou subir um pouquinho mais a parede, depois colocar um pouco mais de areia, de maneira que o efluente que passe pelo filtro não chegue mais na superfície e ele passe a correr subsuperficialmente. E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Essa é a manutenção periódica que se deve fazer no, no filtro, de quando em quando, uma, duas, três vezes ao ano, retirar o excesso de planta que vai para a compostagem. Prontinho, alguns poucos minutos de trabalho. Eu só pudei a cabeleira dela, né? Olha a quantidade de material orgânico que, que se formou. Como eu abri um caminhozinho esses dias atrás, semana passada, na verdade o Miguel abriu. Eu vou aproveitar e vou usar essa matéria orgânica e vou colocar aqui no caminho para proteger o solo. Voltando ao nosso filtro. Algumas plantas que eu havia colocado aqui. Olha, do lado de fora. Do, do filtro. Eu coloquei citronela. A citronela gostou do lugar. Aqui nesse meio. Trapueiraba. E além da trapueiraba. A vedélia. Que dá uma florzinha amarelinha. Elas gostaram bastante daqui. Essa outra planta. Cresceu bastante, eu não sei o nome dela, mas eu retirei ela de, de mata. Então ela gosta de lugar um pouco mais úmido. Essa daqui, que dá uma florzinha amarelinha muito linda, que a abelha gosta, eu não sei o nome dela. Ainda não consegui descobrir o nome dela. Se alguém souber, por gentileza, me avisa. Mas ela vai bem em, em lugar úmido. O liro do brejo está indo bem e o biri está indo bem também. Então olha só, o que eu fiz foi só retirar o excesso de plantas e os brotos que tem aqui, daqui a pouco eles vão colonizar novamente o ambiente. Algumas coisas eu vou ter que fazer, refazer aqui a, a cerquinha que, que caiu. Vou subir um pouco mais altura disso aqui, de maneira que a água passe a percolar subsuperficialmente. Para a gente ver como é que o sistema está funcionando, eu vou preparar, vou encher o tanque d'água lá em cima, vou soltar a água e eu volto para a gente dar uma olhada como é que está circulando essa água dentro do sistema. Dentro e na superfície do sistema, que é isso que a gente quer controlar agora. Liberei a água lá do tanque. Ela demora um ou dois minutinhos para passar por todo o sistema e aqui a gente acompanha como é que a água está vindo. Veja ali o, o nível da água e ela começa a percorrer o sistema. Está vendo que ela vem pela superfície. Agora ainda não está cheirando, mas daqui a pouco algum cheirinho começa a aparecer. Olha a água por lá, a água já chegando à superfície por aqui. Daqui a pouco, e a gente vai acompanhar, a água vai chegar aqui nessa, nessa saída. Então, ela vindo aqui na superfície, ela começa a ter contato com o oxigênio. E o oxigênio vai auxiliar no tratamento desse efluente. Olha a água chegando por ali. Então, a água está percorrendo essa parte externa do tratamento. Vê que naquela parte mais interna, as plantas cresceram, as raízes cresceram, a, a superfície do solo está mais elevada e a água não está percorrendo ali, mas ela está umedecendo, ela está umedecendo o solo e finalmente a água chegando até o nosso trampolinzinho de onde ela vai começar a cair para o segundo filtro. Olha ali, a gente já vê uma quantidade boa de água vindo. Olha aqui como, como a água já tomou a superfície. E é isso aqui que nós vamos trabalhar. Eu não quero mais essa água na superfície, porque ela acaba liberando algum odor. Não é nada de, de extraordinário. E se a gente não chama atenção... Eventualmente nem quase nem se percebe, mas eu vou colocar um pouco mais de solo por aqui e para colocar um pouco mais de solo eu preciso aumentar a paredinha por aqui. E essa telinha é só para dar sustentação para a massa que, que vai ser colocada. A massa é no traço 2 para 1. Dois de areia, um de cimento, que é para ficar uma massa bastante forte e resistente. É interessante a gente molhar a superfície onde o trabalho vai ser executado. Porque se não molha, fica uma superfície seca com a massa e a massa não vai pegar direito. A consistência da massa é essa aqui. de maneira que a gente consiga moldá-la na mão, ok? E essa massa vai ali agora, traço dois para um, dois de areia, um de cimento. Do início do trabalho até agora, uma hora e meia se passou. Então, qual foi o início? A gente chegou, conversou um pouquinho, fiz uma limpeza do, do sistema, cortando o excesso de plantas que estão por aqui. Subi, coloquei água para verter pelo sistema para acompanhar o, o fluxo da água. Preparei a massa e fiz o, o serviço aqui de ampliar um pouquinho o tanquinho, o filtro biológico, pouco mais de uma hora de serviço. Isso ao longo do ano, o serviço de, de fazer esses reparos não, não são necessários, então ao longo de um ano o serviço maior é podar o sistema, o que a gente faz em 10, 15 minutos e está pronto.